Olá pessoal, bom dia, aqui é o professor Paulo Abadi E nesse treinamento nós vamos aprender sobre exclusão de documentos de um processo A primeira coisa que nós precisamos fazer quando desejamos excluir um documento interno É, clicamos no documento E aí, tá aqui a lista de ícones disponíveis, tem essa lixeirinha vermelha Clico em excluir E aí o sistema diz para mim, olha, confirmar a exclusão do documento Ok, e aí o documento vai ser excluído do meu processo. Chamo a atenção para o fato de que o documento sumiu da árvore de processos, não faz mais parte do, da árvore, e aí é como se ele não tivesse sido é, inserido naquele processo. Um detalhe importante é que se eu visualizar o histórico completo do processo. É possível ver que houve a exclusão de um certo documento, tá aqui, mas nós não temos mais acesso ao conteúdo daquele documento. Existem algumas regras para que essa exclusão seja possível, não é em qualquer situação que a gente faz isso. tá? Primeira coisa é que se o documento é uma minuta, ou seja, ele é um rascunho, ele foi gerado e não foi assinado ainda, então ele vai poder ser excluído pela unidade que o criou. Ou então, se ele foi gerado, assinado, mas o ícone da caneta ainda está amarelo. Então, isso significa que a gente ainda pode excluir aquele documento. A caneta fica amarela até que o documento seja acessado por outra unidade ou a gente envie o processo para outra unidade. É, isso é importante porque uma vez enviado o processo, aí a gente perde essa liberdade de fazer a exclusão. A gente não pode mais excluir um documento uma vez que uh, o processo foi enviado para outra unidade, vai acontecer também de que o ícone da caneta muda de cor indicando que o processo foi enviado para outra unidade e aí a gente não consegue mais fazer a exclusão, existem situações ainda onde a gente não pode fazer essa exclusão mas precisa eliminar um documento de um processo e para isso, além do procedimento de exclusão, existe também o procedimento de cancelamento. Vamos ver como é que acontece. Então imagina que eu selecionei aqui esse documento, que é um documento externo, um PDF, um arquivo que foi anexado ao processo. E aí não aparece mais aquela lixeira, mas a gente tem esse ícone vermelho com traço, que é justamente para o cancelamento do documento. Então, clico aqui nesse ícone. Está aqui o um motivo, né? Documento... Por engano Pronto, documento Incluído por engano, salvar E aí ocorre o cancelamento O que vai acontecer com o meu processo? A árvore De processos vai Manter a informação De que havia um documento aqui, mas que ele foi cancelado O ícone do documento Muda, deixa de ser um PDF, agora vira O ícone do documento cancelado E agora Eu tenho a informação Muito explícita aqui que esse arquivo que fazia parte do processo Ele ele não está mais disponível Ele foi cancelado para mim Eu creio que esse ícone só fica visível Para a unidade que gerou o documento tá? E aí se nós passamos o mouse por cima do ícone É possível ver o motivo do cancelamento Se eu não me engano Perdão, se nós consultamos o histórico completo então nós podemos ver, está aqui o documento que foi excluído, está aqui o documento que foi cancelado e aí ao lado tem a informação, né, a justificativa, documento incluído por engano e aí nós podemos saber facilmente o porquê do cancelamento de um documento. Tá? Então assim, se eu enviei o processo para outro setor, perdi o direito de, de remover um documento que eu tinha inserido eu posso optar pela operação de cancelamento quando isso é necessário.